Você já transou com duas pessoas ao mesmo tempo? Quando você Isso. transa com duas, três pessoas ao mesmo tempo, você tem que ficar travando de camisinha toda hora? Você adaptou? Se você transa com duas pessoas ao mesmo tempo, você pode meter nas duas com a mesma camisinha? Depende, onde você quer meter? Depois Nas duas ao mesmo, mesmo tempo? Tem a então, você tem coragem de pôr a boca? Não, não, não. Será que não tem que colocar outra? Você já limpou a camisa de colocar na boca, depois da penetração? Você chupa essa camisinha? Você já chupou com um camisinha com sabor de morango? Você já chupou sem camisinha? E se a pessoa dissesse assim, ó, ah, não quero, você faz o quê? Você já deixou de transar porque você não tinha uma camisinha? Você já transou com duas camisinhas? Precisa botar camisinha na cenoura? E no pepino? A cenoura transmite doença? Já gostaram no seu ouvido? E no seu olho? fazer Tem gosto de quê? É salgado ou então. doce? Amor sem sexo não é amizade? E se Sim. a pessoa fala assim, ó, não, não vou usar camisinha não. Você teria coragem de namorar alguém que é só positivo? O que fazer nessa hora? Isso é uma brincadinha assim, ó, sem camisinha. Só a cabecinha, rola? Ah, se eu tenho um HIV significa que eu sou promíscua? Quem é ser promíscuo pra você? Sim. Você conhece a minha pessoa que você casou? Transar sem camisinha gostoso? Você teria coragem de conviver que é com alguém? Aonde você esconde seu preconceito? O que é preconceito? Será que todo mundo não tem preconceito? Falou em gays, gente, ainda existe um grande preconceito, a gente sabe. E não é isso que a gente quer fazer, a gente quer que, da mesma forma que se trabalha para toda uma população, é, tem que se trabalhar para os gays, para as prostitutas, para os garotos de programa, tudo dentro de um órgão de governo. Em alguns momentos a gente tem que usar a mídia, esse, esse tipo de mídia negativa, que prejudica o movimento, a gente pode reverter a favor do movimento. Toda vez que a gente for fazer uma campanha, a gente, eu acho que é importante a gente ouvir para quem a gente está dirigindo a campanha. Eu tenho um amigo que é lá de Natal, descobriu a família foi expulsor de casa. Como é que a gente consegue atingir esse público? Como é que a gente consegue pensar em que mensagem levar para esse público? Não apenas na questão da prevenção ADS de AIDS, mas na questão do resgate da cidadania dessas pessoas. É importante nesse processo de pensar a campanha, tudo que está colocado, ou a comunicação, as ferramentas todas, mas trabalhar também com todas as possibilidades para poder mudar esse quadro, senão a gente não muda e cada vez aumenta mais. Né? As pessoas ainda acham que esse soro positivo é aquela pessoa. Né, que está magra, que está no hospital, morrendo. É informação clara, clara. Não dá para, nesse caso, de falar para as pessoas sobre como lidar com a saúde, não tem como você fazer rodeios. O desafio de fazer campanha, de fazer publicidade, é chamar atenção, envolver. Imagina você falar, a, a desmata, para além da, da morte civil que você provoca, né, você provoca também um afastamento. A gente vai fazer um exercício de escrita automática ou escrita livre. A ideia é, partindo de um tema, a gente vai escrever o que vier na cabeça. a ideia é você não se julgar, você não parar para ler o que você está escrevendo, você não parar de escrever, quando você para de escrever, você pensa... O tema é sexo. Sexo. Cara. Sexo, sangue, ex-namorado, não tava no me meu prazer prazer, felicidade, falta de confiança, carinho, sofrimento, doação, sexo, ódio, alegria, perda, sexo, raiva, tristeza, curtição, coisa chata estar só, sexo, me lembro, certo mesmo, amor, dor, amigo, sexo, felicidade, cama, raiva da família, paixão. sou jovem eu Como vocês querem escrever, se a gente for fazer um teste dessa frase, por exemplo? Como você escreveria Boate? Boate Boate Boate Boate Boate Boate não Boate T, Boate T, C, H, I é pra A grafitagem foi assim, uma coisa excepcional, ir para a rua, mostrar desde o início, construir o que a gente ia mostrar nas ruas. E é uma ideia assim, super legal, que assim, é uma coisa nova que em muitas cidades a gente ainda não vê. Essas oficinas relacionadas à intervenção urbana, onde foi produzido material com os jovens e para os jovens, e tivemos também uma parceria com o Centro de Apoio Psicossocial da Prefeitura do Recife, os CAPS, onde nós fizemos a intervenção através de grafitagem nos muros de dois CAPS aqui na cidade do Recife, colocando na prática o trabalho realizado durante a manhã do segundo dia do evento. A pichação, bem legal a pichação, a gente foi ontem fazer pichação, né? Mas é muito legal, foi uma experiência, a primeira vez que eu faço a pichação... E assim, são frases construtivas, não é pichar a rua com qualquer coisa, com bobagem. São frases construtivas que ajudam toda a população, sendo LGBT, hétero, bico, tudo. Essa questão de você trabalhar os direitos do homossexual, a questão da, da divulgação, da prevenção, tudo isso em uma oficina, é assim, algo de extrema importância. Seminários como esse são é importantes para a construção do, do, de materiais das campanhas de DST, de prevenção, e a disseminação do, do, do, das informações que a gente recebeu aqui durante esses três dias, para levar mesmo para as capitais, para o interior mesmo dos estados. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Três cabeças pensam melhor do que duas, né? Então, o quanto a gente puder fazer de parcerias, né, de associações, de reuniões, seminários, de congressos, é, sem sombra de dúvidas, excelente. Esse seminário ajudou bastante nisso, a gente trabalha com prevenção, a gente tem um texto que é falando sobre gravidez na adolescência, que é quem tem pressa come cru, e assim, é muita informação, eles vêm jogando as dúvidas dele, a gente não sabe, aí monta outro espetáculo, vai lá, faz de novo, e vamos tentar mudar, a gente trabalha desse jeito, aí eu acharia importante levar um seminário assim para essas localizações. Então, em síntese, eu acho que tem sido um trabalho muito gratificante e que está dando frutos muito interessantes. Eu acho que é só o início. Vem muita coisa boa por aí. E daí, a parte da barba fica mais vermelho. A partir do momento que você atrai é, o que está acontecendo aqui hoje aqui na metrópole, você atrai esse jovem para uma oficina, para um trabalho que ele, ele, ele sonha em fazer e ele não encontra um curso de DJ, um curso para Drag Queen, porque é um curso de teatro, é um curso de arte, né? de maquiagem, de se vestir, de postura, de palco, assim, trazer a Jimmy Key, que veio sem cachê, mas o Ministério trouxe ela, o né? Ministério da Saúde, e ela ela está amando fazer, fazer essa, passar esse ensinamento, passar essa, essa experiência que, que o de César tem, né? que é através da Dimi então eu estou feliz, Quero dizer que pode contar não é, com a metrópole, porque a metrópole ela, ela é a casa, é uma casa onde a diversidade é, é, faz parte do dia a dia. É uma casa gay, porque a diversidade, é, eu acho que a gente tem que encontrar isso em qualquer ambiente. Pode formar bem. Eu essa música para me lembrar um pessoal muito especial. Essa música é muito importante para mim, porque ela marca o momento da minha juventude, que eu comecei a gostar de Madonna. Essa é a minha música, porque ela traz muito nos festivestos, a música é muito importante pra mim Porque me faz lembrar A primeira parada gay que eu participei Que foi a de São Paulo em 2010 A maior parada gay do mundo Com 3 milhões e meio de pessoas Por pura coincidência Nós estamos gostando da mesma música Essa música é muito eu gosto de uma pessoa e ela é muito especial na minha vida Eu gosto muito dessa música porque marca um momento muito importante da minha vida Um momento maravilhoso que iniciou nesse ano E ela é muito importante para mim por causa disso Escolher essa música porque ela me lembra o momento inicial do meu relacionamento